ao verificar o saldo devedor de seu financiamento de R$ 8.000 um cliente percebeu que após pagar a primeira prestação de R$ 1.726,93 ele havia amortizado R$ 1.000 51893. Consultado seu gerente, ele soube que nesse financiamento, né, consultando seu gerente, perdão, ele soube que nesse financiamento foi usado a tabela Price. Qual é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento? vamos lá eu vou passar para vocês aqui né uma relação tá eu vou passar para vocês aqui uma relação se liga na parada ó se liga na parada prestação menos a amortização é igual ao saldo devedor vezes a taxa tá legal prestação Menos a amortização é igual ao saldo devedor menos a taxa. Essa relação ela é válida tanto na tabela SAC quanto na tabela Price. E através dessa relação, né, dessa igualdade matemática, nós vamos encontrar o valor da taxa que ele está perguntando. Então vamos lá: prestação menos amortização. Então já vou fazer essa continha aqui, tá? Vai ser 1.726,93 menos 1.518,93. Isso daí vai dar 208 reais. Então 208 tem que ser igual ao saldo devedor, que é 8 vezes a taxa. Então, a taxa, eu tenho que representar dessa forma. I sobre 100, tá? Eu não posso esquecer de colocar aqui o 100 embaixo, tá? I por cento é a mesma coisa que I sobre 100. Aí ficou fácil, ó. Facão no zero, ó. Pou, pou, pou, pou. Organizando aqui a bagunça, vai ficar 208 é igual a 80I. Tudo lindo, ó. E vai ser igual a 208 dividido por 80. Isso daí vai dar 2,6%. Então, essa seria a taxa cobrada no financiamento né, nessa tabela Price. Olhando aqui as opções, gabarito, letra E. Vem cá.